confortavelmente vá acalmando a sua mente enquanto respira profundamente relaxe todo o seu corpo e se deixe levar pela minha voz visualize-se caminhando por entre as fileiras de uma enorme plantação de lavanda, toda florida. Perceba a energia que essas plantas emanam em sua volta. Você fica em êxtase com tanta beleza. Sinta o perfume que essas flores arrocheadas exalam e seu perfume te traz uma calma e uma paz incrível curta esse momento por alguns instantes Você se sente imensamente grato por tudo e percebe a sua conexão com toda a natureza. E agora, a partir do seu coração, repita mentalmente as afirmações de luz a seguir. Eu vivencio a paz e a harmonia em cada momento do meu dia. Eu sou um ser amoroso e irradio amor por onde passo. Eu sou um ser saudável, fisicamente e mentalmente. Eu sou próspero e nada falta na minha vida. Eu sou um ser de luz. E ilumino a tudo e a todos Eu vivo a alegria e a felicidade todos os dias Eu sou um ser abençoado e me amo incondicionalmente Namaste.